Não tem uma coisa específica. Zika. Um o Segredo na Ilha. Zika, Zika. Saiu o um episódio gravado hoje. Gosto de Mineco? Quantas tava achando o Mineco bom, pô. O Mineco começa chato pra Zico. cacete, mas ele começa... Uma ele ficou legal. Eu tava lendo porque eu tava interessado, senão eu não estaria lendo. Ele. Ah, só que realmente não, não tinha mais tempo pra ficar lendo o Visual Novel um em, rípe, em live. Tem paranormal que o nome da campanha é Ilha dos Corvos. A campanha se passa antes do início de calamidade. Durante o time skip de um ano do RPG, o mestre também criou uma ordem nova, por assim dizer. Ela Legal. é da Inglaterra é É isso, esse é o tipo de coisa.